Olá! Você está iniciando a disciplina inglês, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de exercitar a compreensão de textos, orais e escritos, em língua inglesa. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – Desvendando a língua inglesa pela leitura. Módulo 2 – Foco no vocabulário